Parece que os cemitérios se tornaram verdadeiros centros de atrações e de entretenimentos por parte de alguns exploradores de locais assombrados. Todavia, muitas das vezes esse tipo de ação acaba terminando mal e colocando a vida das pessoas em risco. Foi o que aconteceu com um grupo de exploradores japoneses. Lá estavam eles explorando túmulos em um cemitério, quando uma figura feminina assustadora surgiu dentre as tumbas rastejando na direção de um deles. A criatura parece ter o rosto branco como a roupa que veste, característica típica de alguém cujo sangue já não circula semanas. Os exploradores acreditam ser alguém que estava violando um túmulo. Por outro lado, internautas sugerem ser um fantasma, mas e você o que acha? Os tsunamis são eventos da natureza que, além de deixar um rastro de devastação, tira a vida de muitas pessoas. Por conta disso, acredita-se que as almas de milhares de pessoas seguem vagando no fluxo das águas. Prova disso seria um espectro fantasmagórico que vemos emergir das águas durante o tsunami no Japão. claras que registra uma coisa saindo das águas como uma manta branca, subindo e desaparecendo do nada. É como se fosse a alma de alguém ascendendo aos céus. E você, tem alguma explicação científica para o que vemos? Um casal de investigadores paranormal receberam de uma de suas clientes uma pequena caixa que encontraram embaixo de sua casa. A caixa estava arranhada e continha símbolos estranhos. Experientes no assunto, o casal decidiu abri-la em um local isolado e seguro por meio de um ritual. Chelsea and I have something really cool for you guys. We are about to open this. I did make a tweet about it. And we're super nervous, and a lot of you guys told me to open it far away from people. So we kind of brought it to the devil. Who the fuck is that? It is someone in here? Come here! Come here! Come here! Sim, parece haver alguma coisa subiando lá no fundo do túnel, mas adiante eles viram um vulto negro correndo. Oh. Where? Pela reação parece que o casal não está brincando. Nesta hora o medo real tomou conta, mas mesmo assim prosseguiram na missão. Então eles colocaram material no chão e o cercou com sal e velas. Assim, eles conseguiram abrir a caixa com segurança. Dentro dela havia uma pedra, um boneco de voodoo, página de um livro satânico e uma folha com hexagrama. Mais tarde eles foram embora e queimaram a caixa com tudo dentro. Um homem viu de longe numa casa abandonada algo passando pela janela, com a sua câmera focou na casa e puxou o um zoom na janela e registrou algo aterrorizante. Nas imagens, vemos o que parece ser uma cabeça enorme branca e meio apodrecida dentro da casa olhando pela janela. Pelo tamanho da caixa craniana, imagine o restante do corpo desta suposta criatura. Você teria coragem de entrar nesta casa para descobrir o que ela era? Este vídeo foi gravado por câmeras de segurança de um prédio no Japão. Prestem bastante atenção naquela jovem estudante. Note que ela passa desodorante em todo o corpo, certamente está a caminho da casa do namorado. Tudo estava indo bem, até a ocorrência de algo inesperado. Alguma coisa puxou o aerosol para debaixo do carro. Contudo, o evento mais emblemático vem a seguir. se esta jovem tivesse força sobre-humana, que certamente pôs em prática achando que ninguém estava a observando. No vídeo que se segue vemos uma multidão de turistas filmando o que parece ser um ovni em forma de pirâmide no alto da grande pirâmide egípcia. As imagens parecem reais, porém, a baixa qualidade levantam dúvidas. De acordo com os teóricos dos antigos astronautas, esses grandes monumentos foram construídos por uma civilização extraterrestre que desceu na Terra. Bom, será que o que vemos tem alguma relação com esta tese? No nosso próximo vídeo publicado pela página Mistérios Sobrenaturais, vemos uma pessoa explorando uma casa quando algo arrepiante se manifestou, um ser humanoide com crânio avantajado semelhante à figura popular de um ser de outro planeta, sim um extraterrestre. que se segue, um cinegrafista amador registrou uma cena de hoje de uma comunidade carioca, um homem andando de quatro como um animal no meio da rua. O Pentágono confirmou a autenticidade de um vídeo que o documentarista Jeremy Colbert postou no Twitter na semana passada e que impressionou muitas pessoas. O clipe de apenas 18 segundos traz algum tipo de equipamento de visão noturna captando alguns objetos triangulares pairando sobre o convés de um navio da Marinha Americana. Em entrevista ao site Mister Harry, Especialistas em OVNIs, objetos voadores não identificados, a porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Sue Hogue, afirmou que o vídeo foi feito por oficiais do navio USS Russell e que os objetos se comportavam como pirâmides voadoras. No caso, a dona de diário de marketing digital fez um vídeo comentando sobre fenômenos estranhos que tinham ocorrido em seu escritório. Durante a gravação, vemos funcionários tendo estranhas reações, mais adiante ela divulgou as imagens dos fenômenos registrados durante a semana. Enquanto trabalhava numa sala fechada, um vento inexplicável ecoou no ambiente movimentando várias folhas. Numa outra ocasião, vemos uma cadeira sendo puxada por algo invisível. Agora numa outra sala fechada vemos várias mãos movendo várias pastas ao mesmo tempo, A parte final não podemos mostrar para não infringir as diretrizes da comunidade do YouTube. Nós podemos dizer que ela foi parar no hospital, mas sobreviveu. Isso é o que temos de informações. Quanto às atividades paranormais não sabemos se ainda estão ocorrendo no local. David's gone.